Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos é... Deixa eu te fazer uma pergunta Você que está aí vendo na mídia como que está esse movimento aí da, da Terra Plana é... Esse debate que está tendo entre as pessoas que acreditam, entre as pessoas que não acreditam né? Você que talvez está vendo isso agora pela primeira vez Ou você já tem algum entendimento O que você me diz? Por que, que o assunto Terra Plana incomoda tanto? Por que, que o assunto terra plana está dando tanta discussão e, e algumas, e algumas situações, sai até agressão física? É a verdade. Por que, que o assunto terra plana incomoda tanto assim? Bom pessoal, antes de começar a falar a respeito disso, eu peço a você que se inscreva aí no canal para estar tá me ajudando. Deixa seu like aí que vai ajudar bastante, entendeu? E não deixa de forma nenhuma de deixar seu comentário aí no final para me saber sua opinião a respeito do assunto. Bom, eu fiz esse vídeo pelo seguinte, é, como eu fiz um, um vídeo passado falando que eu vou começar a fazer, um, um, vou começar a fazer uma, uma pesquisa aprofundada na Bíblia a respeito desse assunto, e estou fazendo essa pesquisa, estou até, até um pouco atrasado por causa do, do meus, de, de problemas particulares meus aqui, que eu tenho que resolver ao mesmo tempo. Estou até um pouco atrasado, já, já era para não ter postado o próximo vídeo. Mas essa semana ainda vou postar o próximo vídeo, aí, que eu quero fazer uma série de vídeos é, falando do assunto Terra Plana dentro da Bíblia, texto por texto de, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero fazer isso. Estou um pouquinho atrasado, mas eu vou fazer mas é, nessa pesquisa toda, na Bíblia e esta Bíblica, e vendo é, é, sites na, na, na internet, vendo é, é, canais de, de pessoas que são contra e que são a favor, a gente percebe que há um incômodo tão grande esse assunto. Parece que esse assunto é uma pedra no sapato tão grande que a gente vê canais que não tem nada a ver com terra plana, que fala de coisas totalmente diferentes, totalmente avesso, já começaram a falar no assunto, né? talvez pessoas que nem entendem do assunto, nem entendem da Bíblia, que é explicar, que é refutar pela Bíblia, né? que é colocar seus argumentos, sem muitas das vezes sem até ter conhecimento nem científico, nem teológico, né? nem bíblico a respeito do assunto, e a gente vai percebendo que o assunto incomoda, incomoda tanto, que só de eu estar gravando esse vídeo aqui, eu estou passando um risco muito grande, de até esse, é, os vídeos que eu postar no meu canal ser excluído, ou até o meu canal ser excluído, porque eu já vi boatos aí na internet que o YouTube, o Google, não está indicando canais que falam da Terra plana, e muitos vídeos já foram desmonetizados, muitos vídeos, alguns vídeos, eu fiquei sabendo que vídeos foram excluídos, e tem canais sendo é, é, tendo essa ameaça de ser excluído por estar falando desse assunto. Agora eu te pergunto, eu quero que você coloque nos comentários por que, que o assunto Terra Plana incomoda tanto. Se as pessoas que creem na ciência, que creem que a Terra realmente é um globo, né, que eles têm essa, essa convicção, se eles têm essa convicção e acham as pessoas que falam da Terra Plana que são tolos, que são idiotas, que são pessoas que não tem o que fazer, são pessoas incautas, são pessoas indoutas, são pessoas sem cultura, são pessoas idiotas. Por que, que essas pessoas são tão idiotas assim e incomoda tanto? Porque isso é óbvio, porque se uma pessoa vem para comigo com um assunto tolo, a própria bíblia ensina isso. O tolo que dá crédito ao tolo se torna tolo como ele. <risos> Então, se os terraplanistas são tão tolos, por que, que as pessoas estão caindo em cima, matando, querendo é, difamar, chamar eles de loucos é, é, e, e tendo essa ameaça toda até na internet de, de, dos canais não ser monetizados ou até excluídos? Você tem uma ideia do que aconteceu comigo? É, o meu canal aí não é um canal muito grande, é um canal pequenininho, tem menos de 3 mil inscritos, mas todo mês entra aí. Uma, uma média de, de, de 50 inscritos no meu canal, é muito pouco, mas é, é entendeu? um canal pequeno, que eu não é, é eu não tenho nem muito tempo assim de colocar conteúdos volantes e fazer que, é, vídeos assim muito bonitos eu não tenho muito tempo para isso o que eu posto lá é, é vídeos a respeito do, do, do, do evangelho de outros irmãos que pregam o evangelho é, é, mensagens que eu prego na rádio eu coloco lá entendeu não é um negócio que eu estou fazendo para me sustentar, é mais um hobby, é um canal pequenininho, mas uma coisa interessante aconteceu comigo depois que eu postei aquele vídeo falando que eu vou fazer a pesquisa da Terra Plana. Sabe o que, que aconteceu? Pararam de pessoas... Inscri... É, é, o... Aquele volume pequeno que estava dentro de inscritos no meu canal parou e pessoas saíram, se desinscreveram do meu canal. Eu percebi isso depois que eu coloquei. Aquele vídeo falando que ia é, é, vasculhar mais a respeito da Terra Plana, né? E, e pessoas já estão me olhando até meio assim de lado de eu estar falando a respeito disso. E agora eu te pergunto, por que que incomoda tanto ser um assunto tão idiota? Por quê? Né? É, se, nós, se as pessoas que acreditam nisso, os terraplanistas são pessoas idiotas, tolos, que não tem o que fazer, tem, em, que acredita na, na, na, na história da carochinha, que acredita em Papai Noel, são pessoas que estão tá acreditando na tolice, que não tem base científica, que quer colocar a Bíblia, e tem até muitos cristãos né, também contra a terra plana, dizendo que a Bíblia não fala nada disso. A gente vê lá o, o, o, aquele pastor, aquele professor é, adventista, né, da, do sétimo dia, eu esqueci o nome dele, é, não sei o que lá, quadros daquele, daquele, daquele programa Na Mira da Verdade, falando que os terra, terraplanistas estão tá fazendo um, um, um, um, um desfavor ao Evangelho, fazendo isso aí porque está, está afastando as pessoas do Evangelho para poder pregar uma tolice igual a essa. Né? E, e ele só fala da terra plana, ele só cita Isaías 40, 22, porque é o único texto que está é, é tá ali mudado, né? colocado um globo, que a gente sabe muito bem que nos textos antigos, nas, nas bíblias traduções antigas, ali não está globo, está um círculo, mas ele usa só aquele texto para desmerecer as pessoas. E não só ele, mas muitos outros cristãos também estão fazendo isso, usando aquele texto e falando que a gente está fazendo desfavor para o Evangelho, trazendo uma vergonha para o Evangelho, e tá, é, é, ao, ao invés de atrair as pessoas para o Evangelho, a gente está é, expulsando as pessoas cada vez mais do Evangelho. Meu querido, eu creio que Deus tem seus escolhidos. Eu creio firmemente nisso. De, de Gênesis Apocalipse fala da linhagem dos filhos das trevas, dos filhos das luz, da luz, da semente da serpente e da semente da mulher dos filhos da desobediência, o filho da, da obediência, os filhos de Deus e os filhos do diabo. E Jesus deixou bem claro, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, aquele que vem a mim é que o Pai enviou. Então eu creio nos escolhidos, os escolhidos, segundo a Bíblia, é, o salmista fala isso, Paulo também fala isso, aquele que, que é de Deus, ele não é confundido. Então não importa que se, o que está falando, ou como Paulo diz, não importa quem está pregando e como pregue, mas importa que Jesus seja pregado. Glória a Deus por isso. Importa que Jesus seja pregado, porque o escolhido de Deus ele não fica confundido. O escolhido de Deus, mais cedo ou mais tarde, a verdade, a graça de Deus, a verdade salvadora de Deus o alcança. Não importa o que pregue, não importa o que fala, aquele que é de Deus mais cedo ou mais tarde será atraído pela verdade. E Jesus deixou uma coisa muito linda... Escrito em João 16, se eu não me engano, que ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, vos mandarei um outro Consolador, o Espírito Santo, e o Espírito Santo, o Consolador, vos levará a toda verdade. O Espírito Santo nos levará a toda verdade. E a Bíblia vai dizer, não me lembro agora o texto, que a Bíblia diz que haverá um tempo que toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. E nós já estamos nesse tempo, nós já estamos nesse tempo. Então eu creio que o, esse movimento terraplanista né, é mais um movimento para vasculhar o sistema, para um, vasculhar não pra dar uma balançada no sistema, dar uma, uma, uma sacudida nesse sistema falido aí e trazer a verdade escondida, oculta para o povo e cumprir a palavra de Deus, que a terra se encherá do conhecimento de Deus, ninguém mais, a palavra de Deus ainda diz assim, ninguém mais ensinará um ao outro, porque todos terão conhecimento de Deus, glória a Deus por isso, entendeu? Então, é, eu quero que esse vídeo terminar com uma pergunta, e eu quero que você responda essa pergunta no final aí, eu quero que você responda essa pergunta aí, Embaixo aí nos comentários. Depois de você dar seu like, se inscrever para me ajudar. Deixa aí só essa resposta aí nos comentários. Por que, que o assunto Terra Plana incomoda tanto? Por que? Me responde, eu não vou responder, eu quero que vocês respondam no comentário. Por que, que incomoda tanto? Tá ok? Então até a próxima. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Jesus não voltar até tá lá. Ok? Até mais, um abraço.